Olá! Você está iniciando a disciplina Direito-Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de formar profissionais para a atuação e execução de serviços de apoio técnico-administrativo e de suporte, exercendo atividades não privativas de advogados, em escritórios de advocacia, auditoria jurídica, recursos humanos e em departamentos administrativos de organizações públicas e, ou, privadas, bem como gestão de escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, cartórios e tabelionatos. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Do Direito Módulo 2 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB Módulo 3 – Divisão Orgânica do Poder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 E ela tem um recado especial para você. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Isabelle Dias Carneiro Santos. Sou professora adjunta na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presidiana Mackenzie, com estágio pós-doutoral em Direito Público, com ênfase em Direitos Humanos e Fundamentais pela Universidade Santiago de Compostela e Mestre em Ciências Jurídicas Internacionais pela Universidade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom, é, o objetivo da nossa disciplina, né, ou seja, o escopo dela é justamente o quê? formar profissionais para atuação e execução de serviços de apoio técnico, administrativo e de suporte, exercendo atividades não privativas de advogados, tanto em escritórios de advocacia, auditoria jurídica, recursos humanos, e em departamentos administrativos de organizações públicas e ou privadas, bem como gestão de escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, cartórios e tabelionatos. Então a nossa disciplina Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça traz os principais pontos para a formação de vocês dentro da seara jurídica como tecnólogos em serviços jurídicos e notariais. Espero que aproveitem o máximo possível esse semestre e bons estudos!